Hi guys! Oi, sou a Andréia. Eu vim aqui hoje só para esclarecer algumas dúvidas: qual máscara que deve ser usada para viajar? O pessoal tá arrancando os cabelos, tá? Então vamos seguir por, pela lista. É, todas as máscaras que contém respirador, as bandanas, as famosinhas bandanas queridinha dos homens e das crianças, proibidas! Não podem entrar no avião, simples assim, não pode, tá? As queridinhas e maravilhosas que as esteticistas amam, adoram, não podem, proibidas, simples, ok? Inclusive se, se estiver com respirador, principalmente com respirador, aliás, qualquer uma delas não pode, fato. As máscaras, todas elas que contêm respirador, inclusive, inclusive a N95, KN95, qualquer um modelo que contenha respirador, não podem, estão as de panos, qualquer uma, não podem. Contém um respirador. Eles não vão deixar ela entrar, tá? Você não embarca se você estiver com uma dessas máscaras. Às vezes você pretende, ah, eu estou protegida. Não, você pode estar protegida, mas o outro não está. OK, mas isso é uma dúvida que a gente pode esclarecer depois. Então, já sabe, qualquer máscara que contém respirador, transparente, bandana, OK? Não podem, proibidas. Agora, finalmente, vamos descobrir. Aí você fica perguntando: qual máscara que eu posso usar? Bem, você pode usar todas as máscaras que contém, no caso, confio, a N95, que é a N95, desculpa, a cirúrgica, a KN95, que você pode usar, que é essa daí, a KN95. Eu particularmente. Se for viajar, eu já tenho que estar com o estoque dela, particularmente. Um estoque de duas, né? Uma para ir e uma para voltar. Porque essa daí ninguém vai te barrar em lugar nenhum no mundo. Então, se previna. Tenha duas, uma para ir uma para voltar já dentro da mala. E no percurso você usa as de pano normal, né, as de cotton. Você pode também embarcar com essas de cotton, que são duas camadas de cotton no mínimo, no mínimo e um filtro, tá? Essa que eu tenho aí que eu tô mostrando, ela é tem duas camadas de, de cota, uma de, te, de, de filtro e o tecido que está fantasiando. Então, as de algodão, de duas, duas, duas camadas de tecido e uma de filtro ou tecido que vai fantasiar, dê a opção para sempre duas camadas de tecido de algodão, tá? Para você usar as 3D, como eu estou mostrando aí. Elas são melhores para respirar. Você pode usar a cirúrgica, as de tecido... E a KN95 ou o N95, que estão aí na tela para você ver, ó. Três opções que você tem. Se tiver alguma dúvida, comenta aí embaixo. Eu acho que tá bem explicadinho, né? Agora só decide aonde você vai. Verifica se o passaporte não está vencido, se tem rolinho na máquina e relaxa, ok? Não esquece de se inscrever no canal, dá seu like, porque aqui um ajuda o outro. Obrigada, tá? Até a próxima!